E aí pessoal, tudo bem com você? Miguel novamente aqui para fazer mais um vídeo para esse canal. Olha pessoal, nesse, nesse vídeo hoje eu quero falar um pouco sobre por exemplo, o Volumax, né? o volumão, meu né? gel volumão, porque é um produto muito bom para que ele serve, para quem tem que usar ele, quantas espessura que seu pênis vai aumentar, A espessura que seu pênis vai aumentar, se assim você utilizar ele corretamente, quanto tempo de chegada, se ele tem contraindicação, pessoas que podem utilizar ele, se tem algum problema, o que, que ele faz? Então, se não mais lendo em longas é, deixa inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para ajudar mais pessoas, para a gente precisar gerar mais pessoas a ter essa informação. Porque algumas informações estão rodando por aí, falsas, informações falsas, gente. Então toma muito cuidado, ok? Então vamos logo ao o vídeo. Seguinte. O gelomão funciona? O volumão funciona? Sim. O gelomolumão ou volumão? Ele funciona? Sim. Por que ele funciona? Porque ele vai dilatar seus pênis, os vasos, seus vasos sanguíneos. De modo que você vai conseguir mais sangue dentro lá no seu, seu corpo, né? Baratinoso. De modo que você vai conseguir mais é, sangue lá. E tem mais sangue, o seu próximo vai mais sangue, a atenção dele aumentar. Ele vai aumentar e ficar mais potente. Se você está com esse problema de ejaculação, não está gozando muito rápido, não consegue nem gozar, ou às vezes quando goza né, um pouco demais, então você tem que, você utilizar esse produto corretamente, que é corretamente, né? Qualquer jeito, corretamente, você vai ter uma grande surpresa. Porque sim, o seu tempo vai aumentar né é tempo sim, você fazer 10, você vai aguentar mais 10, 15 minutos. Máximo isso. Máximo é isso. Depois de 5 minutos, você ganha de mais ou menos 15 minutos de relação. Mas para quem não está em 5 minutos para ter 15, é uma grande vantagem. Sim, é uma grande vantagem exatamente. E assim vai. Se você, quanto mais você utilizar o gel volumão, o, gel, o gel volumão você vai conseguir ter mais tempo, conseguir mais, aumentar mais seu tempo de seu orgasmo. No caso, né? De tempo de duração na cama. É isso que você quer, não é? Isso, tá está procurando isso? Então exatamente. Então se você utilizar certo, mas como está certo? O certo utilizar é o seguinte, você passa diariamente, você passa diariamente e 5 minutos antes sua relação. Entendeu? Mas quanto tempo? Depende do tempo, do tempo que você quer, porque você quer chegar. Se você quer chegar à sua potência máxima, então o ideal para você utiliza é no mínimo 5 meses. Por que 5 meses? Porque o próprio fabricante fala no seu próprio para o tratamento ser completo é no mínimo de 5 meses. Mas 5 meses vai ficar muito caro? Não, não fica muito caro, porque aí você pede 3, você compra o kit 3, e vai ter acesso a mais três, e vai ganhar mais três, mais três potinhos, do, do, no caso do, do volumão para conseguir. Então você vai ter, mais no caso, mais um mês a mais, em vez de cinco, você vai ter mais um mês de, de gelo com volumão, ok? Prazo de entrega, gente, é o seguinte, de acordo com como eu tô aqui em São Paulo, então levou cinco dias úteis para chegar, mas no Brasil todo chega então em torno até dez dias úteis, numa barragem super discreta, então para ficar se preocupado, que não vai vir aquela coisa assim, tipo assim, expondo você... Entendeu? Se você é uma coisa muito. É, Isso é uma coisa que você está você tá assistindo esse vídeo porque você está você buscando informação sobre o que, que é. Então você não quer uma coisa que vai te dis, expor. Então vai ser vai embaixo sobre escrito, só você vai saber. Nem quem receber vai saber, porque o seu pacote é tá totalmente fechado, lacrado, não está nada escrito, só os dados que você tem que entregar, te tipo a nota fiscal, o endereço, essas coisas. E o número de registro para você acompanhar, ou sua, no caso, a hora para chegar. Né? Até sofrer da sua casa, você, você demorar. mora. Tá ok? Pô, hoje é o, o, o volumão é o seguinte. Além de 100, ele tem maca, ele também tem, tem algumas proteínas de maca, ele tem um, um gel lá que gela, vai gelar um pouco, claro, vai gelar um pouco. E aí, o estrado de dinamina, ele tem o estado de 100 também tem lá, Deu. E o vila, VimLai Etch. Vimli et que é um é uma. Ele, ele, ele, ele esfria. Uma substância que vai, vai esfriar mais ainda, ou, no caso, esfriar, né? Ficar gelado. Mas gelado, depois vai esquentar e você vai ver a reação. Ok? Não sei eu que estou dizendo só isso, você pode procurar no site do fabricante, site esse que eu vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada, se você tiver interesse, o milhares e milhares de pessoas que estão tendo, ou após utilizar o diagnóstico, os homens no caso, e as mulheres também que depois vão utilizar, estão dando uma grande surpresa porque realmente ele resolve? Resolve. Mas se você utilizar o tratamento correto. Ele é aprovado na Anvisa? Não. Ele não é aprovado na Anvisa. Mas ele, a, a própria Anvisa tem um lá informando o site Avelar que ele, ele não precisa da aprovação da Anvisa para esse caso. Qualquer pessoa pode utilizar ele? Olha, qualquer pessoa sim. Já que ele vai um vaso dilatador no seu organismo, né? dentro, dentro do seu pênis, você tem que prestar o seguinte, se você tiver doenças córmicas, doenças de corações, a ideia é o quê? A partir do momento que o vaso estiver deslatado, vai mandar mais sangue. Se o problema de coração tiver problema no coração, é bom você procurar um médico antes, tá ok? Viu, gente? Gente, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês aqui hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa embaixo nos comentários aí embaixo aqui, ó. Que eu vou tentar responder com você com mais tempo, tá ok? Então fica assim, tô junto. Até a próxima, viu?